É notebook Samsung, Chromebook é 11.6 Intel Celeron N40 20 32 GB é MMC de 4 GB Chrome OS hum, Por 1689,90 centavos Saber mais esse produto é vendido por uma, um lojista parceiro. E o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino. Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados de tempos em tempos, por critério de excelência no serviço de satisfação dos clientes. Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos a procedência do produto originais. Sem que.. Sem ter no Magalu já tá garantido. Pode confiar, vou confiar demais em você, Viu? Não tem a descrição. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Vai aqui, descrição completa: notebook Chrome 11.6 Intel Celeron N4020, 32 GB RMC, 4 GB Chrome OS, notebook. O Chrome é um dispositivo criado e otimizado pela navegação da web. O Chrome visa fornecer a melhor experiência para a web, oferecendo uma interface mais rápida e simples e segura, então só é para a internet. Os Chromebooks são notebooks que usam o software operacional do Chrome OS, do Google, desenvolvido especialmente para aplicativos da web, na navegação no, no Google. Com aplicativos de nuvem para salvar documentos, trabalho, etc. Produto indicado para o estudo leve. Hein? Não é indicado para jogos. Ah, então não para chances. Durabilidade excepcional. O Samsung Commerce é um robusto, resistente a quedas. É um tablet. Pior do que um tablet. Um tablet pelo menos um joga. esse aqui não joga Power Carnival é e custa quanto? Mil e. É melhor comprar um celular.